Através desta solenidade, Nossa Senhora aponta para toda a humanidade Qual é que é o nosso destino Para onde nós vamos Ela foi alguém que não apropriou-se da sua humanidade Mas foi a humanidade escolhida por Deus Para se tornar a porta de entrada dEle no nosso meio Maria, ela se torna assim modelo de humanidade Assim como ela foi escolhida por Deus, todos nós também fomos escolhidos Ela é modelo de vocação porque nos ensinou A não guardarmos a nossa humanidade para nós mesmos Mas colocarmos a disposição de Deus para que Ele escreva a sua história através de nós Assim como escreveu através de Maria São Francisco de Assis, segundo... Ele tinha um amor invisível à Nossa Senhora E este amor invisível era porque ela tornou O Senhor da Majestade nosso irmão Então através dela Deus se fez nosso irmão E São Francisco de Assis meditando sobre este mistério Ele ficava espantado e encantado E dizia como é glorioso, como é santo ter um tal irmão Assim como em Maria Deus se fez nosso irmão Ou foi gerado filho de Deus como nosso irmão Nós também temos esta vocação de ser mães de Deus Mães de Jesus Assim como o verbo se fez carne em Maria Ele também pode se fazer carne na humanidade de cada um de nós o evangelho pode-se fazer carne na nossa vida e nós podemos gerar a fé, a justiça, a confiança, a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, a misericórdia. Através de nossa humanidade, nós podemos atualizar o nascimento de Jesus em nossas comunidades, em qualquer lugar onde nós estivermos.